e que afeta as parcelas do ajuste homologadas pela resolução homologatória 3067-2022. Diretor Ricardo Lavorato Item dois Item 2, processo 48.500.0066.17.2022.48, regras de comercialização de energia elétrica versão 2023. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 3, processo 48.500.0067.56.2022.71. Migração de unidades consumidoras do governo do estado de São Paulo para o um ambiente de contratação livre. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4, processo 48.500.0024.18.2022.61, requerimento administrativo apresentado pela Migratio, Gestão e Comercialização de Energia Elétrica, LTDA, com vistas ao cancelamento, anulação ou retificação da oferta equivocada de compra de energia elétrica vinculada pela requerente. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna, Ferreira da Silva. Item 5. Processo 2022. 50 Recurso administrativo interposto pela Energis da Mato Grosso, distritora de Energia SA, em face do auto-infração número 9 Lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Bazzi Almeida. Item 6. Processo 48.500.0044.30.2021.29. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, Enel Geo, em fase alta de infração 10 10.2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE. Diretor Ricardo Lavorato Cini. O item 7 será redistribuído, tendo em vista que o diretor já com Base é, Francisco Bases Almeida declarou suspeito de relatar o assunto, conforme estabelece o artigo 13 da norma, da norma de organização anel número 1. O item 7 é o processo 48.500.0003.94.2022.13. Pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas CPFL Energia, General Orbis e outras. Em face da resolução homologatória número 3066, de 2022. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 8. O diretor Ricardo Lavalato não para do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 8 é o processo 202213 pedido de reconsideração interposto pela transmissora José Maria de Macedo, de Eletricidade S.A., em face da Resolução Autorizativa 12.294.2022. Vamos ao sorteio.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 Em fase da resolução homologatória número 30674 2022. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. O diretor Elvio Neves Guerra não passa para o sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Item 10 é processo, são os processos 500, 0, 0, 34, 34, 2022, 71 e 50.03.2028.7. Pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Abragel, em face da resolução normativa 1033 2022 Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 11. Processo 202170 Pedido de reconsideração interposto pela Termoelétrica Viana SA em face do despacho 1998 2022 Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 12, processo 48.500.0012.16.2016.53, pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo e pela linhas de tal transmissora de energia SA, em face do despacho 1400.2022. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 13, processo 48.500.0068.37.2022.71, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela diamante geração de energia S.A., com vistas ao reembolso do custo de consumo de combustíveis para geração termoelétrica. Diretor Elvin Neves Guerra. Item 14, processo 48.500.017.43.2015.87 e outros. Autorização para fótons de São Patrício, energias renováveis S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas fótons de São Patrício 1 a 6. Diretor Ricardo Lavorato Tini Tem 15. Processos 48.500, 0040, 40, 70, 2007, 15 e 40, 69, 2007, 82. Autorização para a Eletrobras, CGT EletroSul, implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Coxilha Negra 2, 3 e 4. Diretor Giacomo. Item 16, processos 48.500.0049.32.2021.50.49.33.2021.02. Autorização para Pacífica e Rádio Energia do Brasil LTDA implantar e explorar. As centrais geradoras eólicas, pedra de amolar 1 e 2. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 17, processo 48.500.0010.43.2022.11 e outros. Autorização para a Companhia da de São Francisco, CHESP, implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Freio Damião 1 a 5. Diretor Ricardo. Item 18. Processos 48.500.0025.63.2018.65.33.45.2018.48. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras termoelétricas Novo Horizonte e Mendonça. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. 19, processo 48.500.000.4389.2003.47. Transferência da autorização da central geradora termoelétrica Copebras Catalão, atualmente detida pela Copebras Indústria LTDA, em favor da CEMOC Brasil Mineração Indústria e Participações LTDA. Diretor Elvin Neves Guerra. Item 20, processos 48.500.000.16.21.2021.39.16.22.2021.8.7.8.3, perdão. Transferência das autorizações das centrais geradoras eólicas Casqueira 1 e 2, atualmente detidas pela Voltália Energia do Brasil LTDA, em favor, respectivamente, da usina eólica Casqueira A LTDA e da usina eólica Casqueira B LTDA. Vamos ao sorteio. diretor Elvio Neves Guerra. Item 21, processo 48500 202247 declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Saltinho Energia S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica Saltinho. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 22. Processo 48.500.0067.28.2022.54. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Energisa Minas Gerais, distribuidora de energia SA, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Muriaé E3. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 23, processo 48.500.0067.60.2022.30. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Equatorial Pará, distribuidora de energia S.A. das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Outeiro-Cotijuba. Vamos ao sorteio.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 Diretor Elvio. Item 25, processo 48.500.067.40.2022.69, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da São Francisco Transmissão de Energia S.A. das áreas de necessárias à ampliação da subestação Sapeaçu. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 26, processo 202279 declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Energiza Minas Gerais Distribuidora de, de Energia S.A. das áreas ter necessárias à implantação da subestação Barra do Brauna 2.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 Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 28, processo 48.500.006810.2022.89, declaração de utilidade pública para, para fins de desapropriação em favor da Amazonas Energias S.A. das áreas é necessárias à implantação da subseção Silvius II. Diretor Elvin Neves Guerra. Item 29, processo 48.500.005593.2022.18. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativa em favor da Energisa Sul-Sudeste Distribuidor de Energia SA das áreas necessárias à passagem da linha de distribuição Borborema-Novo Horizonte. Diretor Ricardo. Item 30. Processo 48.500.04252.2022.17. Declaração de utilidade pública para fins de instituição servidão serviço administrativa em favor da Aurora Energias Renováveis 20 LTDA das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão UFV Berço das Gerais, subestação Jaíba. Diretor Ricardo. Item 31. Processo 48.500.006786.2022.88. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica C3ED das áreas necessárias a passagem da linha de distribuição Camacuá 3, Camacuá 1. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 32. Processo 48.500.067.85.2022.33. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor da Companhia Estadual de Distribuição de Energia C3ED das áreas necessárias à passagem da linha de distribuição Camacuá 3, Serra Grande do Sul.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 Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 34. Processo 48.500.068.55.2022.53. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da usina eólica Pedra Pintada A, LTDA, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão eólica Pedra Pintada, subestação Orolândia 2. Diretor Giacomo. Item 35, processo 48.500 a 044, 37, 2022 21 alteração a pedido da resolução autorizativa número 11.986-2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa, em favor da EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da subseção água-chata-para e das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição ramal-água-chata. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 36, processo 48.500.0009.66.2022.56 alteração a pedido do anexo da, Resol da resolução autorizativa 11.316/2022 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da usina de energia fotovoltaica Janaúba 188 LTDA das áreas necessárias à passagem, ah não, à implantação da linha de transmissão Professor Eleide de Abreu Silva Batista subestação Janaúba 3 vamos ao sorteio Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 37, processo 202260 Autorização para a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista isa implantar reforços que, constam o plano de outorga de transmissão de energia elétrica, pode ter 2022, é, primeira emissão, reforços de pequenos postes da. Das instalações de transmissão existentes. Diretor Elvio. Item 38. O diretor Ricardo Lavarotto Tilly, enquanto sim pedido de relatar o assunto do item 38, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização anel número 1. O item 38 é o processo 48.50.004.91.2021.96. Autorização e estabelecimento da parcela da Receita Anual per Permitida, RAP, referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade das centrais elétricas do Norte do Brasil, S.A. Eletronorte. Sorteio. Diretor Giacomo. Item 39, processo 48.500.019.75.2021.83, requerimento administrativo interposto pela Flávia Romualdo de Faria Paula Eirelli, em face do despacho 1.748 2022 que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente em face do despacho 972.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública SMA. Fernando Luiz Mosna. Item 40. O processo 48500045582021 será distribuído ao relator sorteado anteriormente, diretor Ricardo Laborato Tini, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anel nº 18. O item 40 é o processo 48.500.004558-2021-92, requerimento administrativo interposto pela Master Fruit, Indústria e Comércio de Polpa de Fruta, LTDA, em face do despacho 1746-2022, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente, em face do despacho 844-2022, emitido pela SMA. Item 41. O processo 48.500.48.59.2021-16 será distribuído ao diretor-relator sorteado anteriormente, o diretor Elvio Neves Guerra, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização número 18. O item 41 é o requerimento administrativo interposto por William Menezes Camargos em face do de despacho é, nº 1899-2022, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pelo requerente em face do de despacho 900-2022 emitido pela SMA. Esse então foi o produtor Elvio. E o item 42. O processo 202166 será distribuído ao diretor-relator sorteado anteriormente, diretor Elvio Neves Guerra, tendo em vista o artigo 8o da norma de agressão anel número 18. O item 42 é o requerimento administrativo interposto pela Veja Nutris Alimentos Saudáveis LTDA, em face do despacho número 190 que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente em face do despacho 901-2022, emitido pela SMA. Esse, então, foi um o é Elvio. Os processos associados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 32ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.